Fala galera, aqui quem fala é o bom Beats, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar ensinando a vocês a como fazer um beat estilo Pop Smoke no FL Studio. Vamos fazer um beat de Chicago Drill e eu vou estar explicando todas as características marcantes desse gênero musical. E bom galera, já deixa o seu like, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais. Caso você tenha interesse em saber... Quais são os equipamentos e programas que eu uso e a configuração do meu PC, vocês podem ver na descrição do vídeo. Então, bora lá! Bom, galera, nós estamos falando do Pop Smoke, né? O Pop Smoke ele era lá de Chicago, da onde vem esse gênero musical que está ganhando bastante espaço aí na música popular mundial, que é o Chicago Drill, e o Chicago Drill ele começou a surgir lá em 2010, e ele veio do Trap da época, o Trap lá em 2010, quando estava ganhando o espaço que o Drill está ganhando hoje, Começou a surgir esse novo gênero que a galera chamou de Drill, de Chicago Drill. E tem o Drill também, o K-Drill, que é o Drill lá da Inglaterra. Bom, mas nós estamos falando do Chicago Drill, galera. Então vamos lá. O Chicago Drill, ele costuma ter um BPM entre 140 e 130. Vocês podem fazer um beat um pouco a mais que isso também. Não é errado, não existe um certo nem errado, galera. Tudo vocês podem inventar. Mas eu vou estar falando das características, assim, bem marcantes. E o BPM é uma coisa muito marcante no drill. Então vamos para a melodia. Bom, galera, eu usei um Massive para fazer uma melodia e eu acredito que a melodia é muito mais da sua cabeça. Você pode usar um looping, você pode fazer uma melodia que você goste, não existe certo nem errado. Existe a parte da teoria musical, mas que é outra coisa. Caso você queira entender de teoria musical, tem um card aqui que vai aparecer, você pode ver. Mas pode pegar um loop também e ir fazendo, não tem problema. Bom, galera, vamos escutar a melodia que eu fiz para esse beat. Bom galera, tendo a melodia, eu separei quatro elementos diferentes: um 808, um kick, um snare, que é bem característico, e um hi-hat. Bom galera, eu separei esses quatro timbres, mas vocês podem usar outros também. Porém, caso vocês queiram esses timbres, eu deixei um link para download para vocês fazerem o beat aí junto com o tutorial. Bom, vamos começar pelo 808. A primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, é afinar o nosso 808 para poder tocar ele da forma certa. A nossa melodia, ela está em Dó maior ou Lá menor, que é a relativa, mas não se preocupa com isso. Então, a gente vai poder usar todas as notas brancas do teclado. Como vocês estão vendo aqui, só tem notas brancas. Então, vamos lá. Vamos afinar o nosso 808. Primeira coisa, clicou com o botão direito, vai em Edit em Audio Editor. Ele vai abrir o Edson. Agora que você abriu o Edison, você seleciona aqui em Regions e Detect Pitch Regions, que ele vai detectar qual é a nota do seu 808. Detector, deu aqui D2, que é Ré. Bom galera, então vocês vão vir aqui no Channel Rack, clica no 808, clica na ferramenta de chave de fenda e aqui embaixo você vai afinar. Como ele está em Dó, a gente sobe aqui para Ré. E pronto, tá afinado seu 808. Porém, isso não é tudo. Agora, quando eu toco o meu 808, ó, ele meio que se atropela. A gente não quer que aconteça isso, então você dá cut itself agora. Ó, tudo certinho, quando uma nota toca e tu toca outra, ela corta sem ficar se atropelando. E a última configuração, vocês ativem um envelope, tirem o ataque, aumentem o hold no máximo, tirem o decay, o sustain e release, agora ó, quando a gente para de tocar a nota, o nosso, 88, o nosso 808 para, então isso vai ajudar muito a gente fazer slides e tudo mais, vamos fazer o nosso 808, a nossa primeira nota aqui é um Mi, então eu vou botar um Mi, só vou botar uma oitava cima o E5 ó, A few moments later Bom galera, a gente fez uma, uma linha de 808 básica de esqueleto pra mostrar pra vocês, ó Bom, agora que a gente fez o básico da nossa linha de 808, a gente vai botar uma coisa que é muito característica no drill Que são os slides de 808 E como a gente faz os slides? Bom galera, existem duas formas, vocês podem pegar aqui, botar uma nota em cima, clicar duas vezes nela e ativar essa ondinha que tem aqui ó, que é o slide. E aí ela fica meio que com um triangulozinho na ponta da nota, aí olha o que acontece. Entenderam? Ou vocês podem clicar em S que ativa os slides aqui no canto e ó, vocês podem botar em qualquer coisa, em qualquer lugar. É, existem essas duas formas de fazer slides. Então eu vou fazer uns slides aqui e vocês vão observar tudo. A few moments later. Bom, galera, esses são alguns slides. Porém, existe outra forma de fazer slides que a gente não fez no 808. Vocês voltem aqui no 808, chave de fenda e polifone, vocês vão selecionar porta, e aqui o slide vocês podem é, controlar e tudo mais eu gosto de deixar mono também marcado caso o slide esteja em estéreo, ele transforma em mono, então aí eu posso usar esses slides aqui ó. eles ainda funcionam como vocês podem ver, mas também eu posso botar uma nota qualquer eu posso substituir essa por essa que vai fazer um tipo diferente de slide ó. ó. bom galera a gente fez aqui nossa linha de slides, vamos escutar como é que ficou. Bom, galera, então vamos lá. Vamos fazer agora a nossa linha de snare. Normalmente o snare fica sempre assim, ó. Batendo no mesmo lugar. No meio das barras, né? De um para dois ele fica no meio E assim por diante, normalmente é assim no trap Mas no drill ele tem uma característica muito forte Que é o segundo snare meio que sair Do tempo dele e tocar em outra coisa ó. Entendem? O segundo snare ele vai ficar fora do tempo desse meio aqui ele meio que sai do tempo e causa aquela sensação de surpresa para o ouvinte. E bom, galera, isso não é uma regra, mas é uma característica muito marcante do drill. E óbvio, você pode brincar com isso e fazer de formas diferentes. E porque eu acho que é isso até o que faz o nosso beat ser único. A gente fazer essas coisas de formas diferentes, tentar fazer de outra forma que fique legal. Então eu acho que você... Explore isso, agora que você sabe dessa característica principal, explora e vai brincando. Então, vamos pro kick. Vamos botar o nosso kick junto... O meu kick, eu coloquei ele junto com o 808 Algumas vezes fora também para dar um acompanhamento como esse aqui ó. E bom, é isso O kick é simples, não tem nada muito especial Eu gosto de bater o meu kick junto com o segundo snare Que nem acontece aqui ó. Aí esse kick a gente pode até diminuir um pouco o velocity ó. Que aí o kick fica mais em, em, O snare fica em mais evidência Bom, galera, agora vamos para o nosso hi-hat, que também tem uma característica muito especial. Como vocês já devem saber, o trap, ele tem um hi-hat bem marcadinho no grid, assim, ó. Mas no drill, acontece diferente, galera. No drill, o hi-hat, ele faz uma marcação um pouco diferente, e nós vamos ver isso aqui agora. Eu vou dividir o meu grid... Em, não, 1 um por 4 eu acho que dá pra trabalhar bem Aí é mais ou menos assim, ó 75 Como vocês podem ver, o hi-hat ele fica marcando tipo, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ele tem um ritmo diferente de uma coisa bem, tipo, é, bem marcada no grid, tipo, marcando o tempo. Não, ele faz meio que um contratempo no nosso, na nossa bateria, tipo, eu vou botar o hi-hat um pouco mais alto pra vocês escutarem com mais detalhe. Vamos refazer aqui ele como eu fiz Primeiro hi-hat aqui O segundo aqui ó, Uma distância de dois blocos E mais uma vez bota uma distância de dois blocos E ele vai ficar assim ó. Vai fazendo meio que um swing com a música ó. Tum. Ele não fica marcado junto com o snare, nem com o kick, ele dá meio que uma swingada na música. Então o hi-hat é bem importante, galera, dar essa swingada. E é tudo você brincar. A gente criou aqui duas, mas eu vou deixar essa que eu criei primeiro. E a gente vai fazer uns hi-hat rolls. Pra gente deixar o nosso hi-hat um pouco mais interessante, né? Bom, galera, vamos brincar agora com o hi-hat. Esse aqui eu quero fazer um roll. Eu vou vir aqui, eu gosto de fazer rolls em triplets, né? Em grids que estão divididos em 3 por um, por um múltiplo de 3 e ó, e aí eu gosto. De... Agora que a gente fez a nossa linha de hi-hat, a gente pode duplicar. E bom, galera, eu acredito que essas são uma das características mais fundamentais do drill. E agora pra gente montar o nosso beat, eu fiz tudo em uma pattern, a gente clica com o outro dedo na, na pattern da Split by Channel. Ele vai separar tudo. E aí eu boto a minha melodia aqui, onde está a melodia. Meu 808 aqui. Meu kick aqui. Meu snare onde é snare. Meu hi-hat onde é hi-hat. Pra duplicar... CTRL B, você vai duplicar aí tudo E você pode brincar, eu vou deixar aqui sem nada e... Bom galera, então eu fiz esse beat simples aqui pra vocês Pra vocês darem uma escutada como é que ficou Não vou estar ensinando como fazer a estrutura do beat Porque eu acho que isso é muito da sua criatividade E vocês podem acrescentar mais melodias, mais elementos de bateria Alguns effects como eu coloquei E bom, vamos pro beat Galera, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu sei que você viu até aqui, você gostou do vídeo. Se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, sempre com mais conteúdo. Deixe o seu comentário do que você achou e até a próxima. Me siga nas redes sociais. Valeu!